canal tudo é com vocês eu sou a Esther e eu sou o Abel e hoje a gente tá aqui para gravar mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai brincar de massinha eu tenho ela vermelha azul amarela e verde a Dó também tem da mesma cores eu tenho uma cestinha de coisas acabei derrubando o, o que, o que eu mais importa é a faca, né? Eu amo isso Então deixa eu te arrumar ela Se eu quiser o Vamos lá, mostra outras coisas Eu não pode derrubar Aqui tem um Pra passar o calor, né? Eu também tenho um desses Isso é pra passar o calor Tem mais coisas Ele tem Faca uma faca da é minha, essa faca tá? Então, deixa eu botar aqui da minha cestinha que ele pegou escondido. Aí, esse negocinho aqui de fazer arroz que é de espremer áudio da cozinha. Então, me dá aqui, então me dá aqui. Aí, ele tem a mesma cestinha que eu tenho, só que eu tenho que ter cuidado pra não derrubar. E tem esse negócio que ele mostrou e quatro massinhas da mesma cor da minha. Vou então, falei igual a essa. Tá Então vamos. Lá. Pegar. Não! Isso é mesmo. Como se eu quero papati. Então vamos lá, galerinha! Bom, a gente vai começar brincando com a amarela. Pode fazer o que você quiser, tá? Vai ter dois vídeos por dia, fica ligado, tá? Ativa o sininho já pra receber a notificação. Deixa o like. É, deixa o like. Pra fortalecer. Então vamos lá. Eu vou fazer uma flor. Vamos eu vou fazer, fazer um macarrão. Não, eu vou fazer um Danox. Pra vocês verem como é que faz. Pega a tampinha um do coisa. Aqui, ó. Essa amarelinha, a tampinha dela. Foco a mexida. Na massinha. E você aperta e o macarrão sai. E tua panela, pra tu cozinhar esse macarrão. Hã? E panela. Aí você tira o excesso, bota dentro do copinho de volta. E agora, tira o excesso. isso aqui, ó. Tira isso. Agora, eu vou fazer o um buraquinho no meio. Porque dentro tem o um buraco no meio, que é tipo uma rosquinha, né? É. Fim, não. Não vai ficar muito Bom, gente, aqui tá meu Donuts. cabe meu olho dentro. Então, Abel, tu vai fazer o que? Já fiz o Donuts. Cada um me... vai ter seu Um desenho. Vai ter que fazer alguma coisa. Algum desenho. Eu? Eu já terminei a minha. Então, eu também. Tchau. Tchau. Você terminou? Abel, já foi o macarrão. Então, galera, é isso foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Se você gostou, ativa o sininho da notificação. Fica ligado toda quinta, sexta, sábado e domingo. Quatro dias. Às uma hora da tarde, né? Uma hora A da tarde. E nove horas da noite. Então, corre lá partir. assistir. E tchau. Tchau.